pelo quê? Pelos 100 bits. É... Baris... Que... <risos> Baris, abriu pelos 100 bits. Fui comprar bits mais cedo e recebi um e-mail da Twitch. Só que caiu na caixa de spam. E fui ver, ele estava com o nome... Cachota... Has not been, Has not been complete. Que? Você que trabalha com a Twitch há mais tempo, consegue me dizer o que é esse spam Cachota? <risos> Cara, tem que... Tem que ver isso daí mesmo, mano. <risos> a moral, velho. É esse o beats, mano. Achei que era um beats mó, né? Eu tô sem boost, viu? Que eu tava lendo a Spankaxota aqui.